Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo da The Art Personalizado Isso mesmo, hoje nós vamos mostrar o que, filha? Essa almofada que é feita pra pintar e a gente faz muito no dia Tomara, das crianças E olha só que linda que é essa almofada, pessoal e Olha só, pro criança. dia das crianças As canetinhas são para a gente desenhar Exatamente, então essas canetinhas são próprias para essa almofada. Nós podemos pintar de várias cores. E, depois... e o papai acabou de fazer uma bagunça aqui. Verdade, de novo. Porque o papai só faz bagunça, né? <risos> então, pessoal, olha só. Você pintando com essa canetinha, ela é chamada hidrocor. Ela também vem no kit, se você quiser pedir. Você pode pintar a almofada, pode pintar a caneca e vários outros produtos que nós temos aqui na The Art Personalizados. E depois é só passar na água que sai. Então é. você pode repintar e brincar várias vezes. É. Isso é muito legal, né? Sim. Vamos pintar? Sim. E então... ainda tem esse lado. É mesmo, são dois lados. Eu faço um lado, você faz outro? a gente pinta os Sim. dois lados juntos? Pode que a gente pinte os dois juntos, né? Vai ser muito acabado. Fechou, então. Parte aqui, hein? Uhum. Será que vai ficar bonito, filho? Uhum não sabe, claro que vai ficar bonito, sou eu que estou fazendo e você que está fazendo, vai ficar maravilhoso ele só faz coisas maravilhosas, somos a The Art personalizados, e você vai falar que não vai ficar bonito e pessoal, olha só a cor que eu escolhi ó, pra fazer e a Julia começou o arco-íris pessoal, tá ficando muito bonito até a mamãe já se empolgou ela viu aqui que, que é bem divertido e veio brincar com a gente, né filha o uhum. que, que você mais gostou? Eu gostei muito de Olha só. só que ainda olha que legal. Muito. A mãe tá pintando a nuvenzinha, olha. A Júlia tá pintando. Uni... Ah, não, eu tô pintando o unicórnio e a Júlia o arco-íris. Olha que bonito. Hum. E depois nós vamos para cá, ó. É. Muito um de coisa. Vai ser coisas. bem longo. Vai ser bem legal. Bem. Enquanto elas vão pintando aqui, eu vou mostrar para vocês as toalhinhas. Olha que linda. Também temos as toalhinhas personalizadas. Olha que chique demais. Tá vendo? Filhinha ou filhinho pode levar uma toalha por dia. Ó, na segunda, na terça, na quarta, com o um nomezinho. Pode pôr a série aqui. Primeiro B, segundo A, terceiro D. Sei lá. <risos> Olha que legal, gente. Fica muito, muito show de bola. Muito bonito. Qualidade incrível, incrível. Olha isso aqui, Thiago. Ah, eu amo, O Princesa e o sapo. Muito top, né? Mais eu, né? Mais eu. Mais você, você se ama mais? Ah! Vamos! Foi muito legal, Foi gente? muito divertido. E também foi muito cansativo. Sim, e ainda tem uma outra parte. Ah, é olha só. Olha, olha que lindo que ficou a nossa, nossa pintura. Olha só. A mamãe é. fez as nuvens e alguma parte do arco-íris. Eu pintei o unicórnio e o nomezinho. E a Julie ajudou a mamãe no arco-íris e no unicórnio e na... No... Não. Isso, legal né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no gostei e não se esquece de dar o seu like. Se inscreve no gostei, né? No canal? <risos> se inscreve no canal, então, dá o seu like. like. Isso aí, comenta alguma coisa. Se você quiser é, pedir essa almofada aqui pra gente, você vai entrar no nosso site aqui na descrição do vídeo. E aí, ver quanto é o envio certinho e nós enviamos para você. Você pode escolher dos Power Rangers, pode escolher do Bob Esponja. Você pode escolher do Patrick. Patrulha Canina. Pode escolher... Aqui ó, tem um monte, ó. Do pode Mickey, poder... Minnie, Peppa. Pode escolher da Hello Kitty. PJ Mask. Desse aqui. aqui. Lucas Neto. Uh, Muito legal. É... Homem-Aranha. Homem-Aranha. É... Muito chique, hein? Rei Leão. Alegria. Moana, Cinderela e um monte de outras coisas. Né? Vai. Uou. Então vamos preparar nossas canetinhas. Nós temos o nosso porta-canetas feito aqui também na né, arte. vamos! E vamos continuar pintando e se divertindo porque ela foi pegar. É muito legal, né, filha? Sim! Então, é, até a próxima! Tchau, tchau, gente. Até depois.